Eu vou perguntar, show, eu vou perguntar. o vou perguntar. fio aí, acabou torcendo a mão aí. Ah, tô vendo, tá um pouquinho. Eu vou perguntar, eu vou perguntar Pô, pro geral. Tá passando Ô, oh, doutor, Entendi. peraí que eu já oh, saco maravilha. ali pra ser ligeiro, viu? Vou fazer uma ligação aqui no meio tempo. Fica é, tranquilo. Só não esquece de pegar sua blusa aí na, na estante aí. Vou pegar aquele ligeiro. Ô. Oh. Salve, Pedrão. Salve, Barcas, que brabo. É Barcas, é Te eu te fazer uma cara. pergunta. Se eu quisesse meter um louco chegando lá no, no motoclube como se eu, eu fosse é... fingindo seu Geraldo, assim, sabe? É que eu aí eu pensei em ir ah. na loja, mandar a moça abordar um coletinho assim, padrão, é muito ruim. Deixa eu ver com a cristal aqui, já eu ligo pra tu já. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, mas qualquer. Não, não, não, não precisa falar com a cristal não. Se precisa ver com a cristal, não precisa. Tá louco? De deixa, abaixo, Caramba, deixa abaixo, deixa abaixo, caralho. É não, era só passar uma brincadeira. Não, se bom, precisa bom. falar com a cristal é que é um negócio não, sério. Tá louco? Não, não, não, aqui... não, não. não precisa, não precisa, não precisa. Não, não precisa, barco Tá cortando! Isso é um lado positivo, você consegue. Tá falhando, Estão, tá falhando, tá falhando a ligação. Doutor, tava eu fingindo que tava falhando. 1600, né? Isso aí. Ô, como é que nós vamos voltar lá? Tá na mão. Bora aí. Puta que pariu. Bora aí, bora. Bora, bora. Vem cá, vem cá. Valeu, doutor. Se cuida. Nóis. Pera, oh. eu sou, sou o Pedrão. Oi, fala aí. Oi. Não, falhou Falei, a ligação pera. aqui, caiu. Já arrumaram a carona. Ah, tá, pera. O Cristal, o Pedrão perguntou assim se ele for fazer uma sósia completa aí do... Mas só pra chegar, no, só pra chegar no clube, só pra chegar, só no, pra chegar, um chegar um ano. no clube, sabe? Igual o Gera, se tem algum problema de ele pegar um colete Ou oh, Eu pensei lá, naquele tá moletomzinho tá? que tem o pés pra bordar o assim. Olha moletom. o moletom. Ah, agora já foi, é, já mas E aí, é vocês boa, já questão? arrumaram a carona? Levo vocês lá de boa. É. Não, então eu posso ir lá com ele. Pra só fazer o resguardo do menino. Carona? Alguém Opa. me mandou uma mensagem. Eu acho que é ele. Em cá em casa. É ele, que é? Fala? É. O... Ah, tá, tá, tá. Fechou, fechou, me fechou. Obrigado tentei esse aqui. Fechou, fechou. Vou, vou lá pra ele. É é Ô, vem aqui na loja de roupa do... É, vem aqui na loja de roupa... Oi. Vem aqui na loja de roupa do... Consegue vir de moto dois lugares? Consigo, consigo, consigo. Fechou, conseguir. loja de roupa aqui do... Desgraça! Vou no carro não agora, desgraça. Vou passar ali ligeiro. Obrigado, Magrolas. Bom, bom, bom, bom. Vai pra onde? É, loja Vai de roupa aqui do hospital, tá ligado? Do hospital? Uhum. Fechou, acho que eu sei qual que é. A do, da concessionária, no caso. Né? Não, não, não. A outra, a outra. A ah, dos três Radar. Isso, três Radar. Fechou, fechou. Tô indo aí. Fechou. Falou, falou, falou. Fechou, valeu. Aí, gente. Pronto, caralho. Pronto, caralho. Pronto, caralho. Resolvido, resolvido. Perguntar não mata não, gente. Perguntar não mata não. Você falar assim... Hein? Porra. Dá pra armar uma brincadeira assim o cara fala, pô, não acho muito legal, porque eu colei teu um negócio aqui e ele ô, tranquilo, mas perguntar não é nada, pô. É outro, é outro. É, peraí, peraí, ele vai mandar aqui pra mim. É um, o dois. Dois, dois, dois, dois fechou. Dois. É o ah, dois. É esse aí. É isso? Tá pronto. Tô pronto? Ah, sou o Geras? Tá pronto. Ah, eu Só tá tem que tirar a luva, tirar, tira a luva, Geras. Ah, é, tira a luva aí, Geras. Tá pronto. Como que ele anda? Ô, oh, Geras, como que tu anda aí, normalzinho mesmo? ele anda a moda, caso, casual... normal. normalzinho Fechou. mesmo. Mas é com a mãozinha assim pra trás mesmo que ele Assim, chega, né? Tá assim, vamos né? Vamos lá, vamos lá, Vamos lá. Vambora, Geras, vambora. Geras, Geras eu ando meio gangster, tá ligado? Um é, gangster, mano, de primeira classe, isso mesmo. Vambora. É isso, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Pera aí, não quer deixar... Faz o seguinte, Geras, faz o seguinte, faz o seguinte. Deixa eu ir nessa moto, vai, vai na garupa do, do Barcas. Porque parece que eu sou... Parece que eu sou... Valeu, valeu, valeu. <risos> é o Geras. O foda é o nariz. Ah, o nariz não tem o que fazer. Oh, não fala nada, hein. Fica quietinho. Vamos chegar lá quietinho, quietinho. Geras, também cruza os braços 13 vezes. 13 vezes os braços. Braço 13 vezes, viu? Você tá zoando ele? Ah, mas eu achei que era o BO na loja só. Peraí, peraí Pega aqui Isso, isso, isso, isso Bora lá, bora lá, bora lá <risos> Ele tá pensando aqui Cadê vocês? Ah, acho. Ele tá sentado aqui, acho que ele tá pensando né? Mais bravo que. Chega no fundo, é. limpar. Alguém tá mais bravo ali, mandando você limpar pouco mid. vamos lá, vamos lá, mano. Vou cair isolado. Só lá, Pedro. Vai limpar a cavateira, Vai, Vai limpar mid lá. Ai, <risos> é <de> <risos> Onde ah, tá é branca? Ai, ah, não Olha o <risos> É o Rodo, pô. Eu vi, tá contando umas histórias. Oh, tem que ser com o Rodo aí, novato. Rodo, boa novato, inimigo, boa novato. <risos> que desenha, mano. É porque você não conheceu o Tibas, mano. O Nossa, o Tibas é, no... é bravo. Cara. Cadê ele, mano? Gigas. Ele Chibar, ah, que você não conheceu é mesmo, não. No... Ele ainda, né? Tá, tá. Ele tinha saído, mas ele voltou. Isso tá bebendo um monte, né? Ah, tá ligado, né? Agora, agora aí, que tá cheio de whisky lá na B, lá. Tá Sobrou pro fluxo <risos> dele. Legal. É. Coitado. Padrão, lucky planet. Que lucky hoje, fiquei puto, fiquei <risos> feliz. Vários na B na da mão, tá cheio de whiskyzão. Pô, mandou um whisky desse pra realeza aí, mano. mano Pô, só isso que 20 anos, mas fica lá aí pra saber quem é o Pedro Molis aqui, mano. Ô, Pedro <risos> Molis. É, o... oi. É o uniforme, depois eu vou pedir arroz na rua. Uma cinco, caralho. Pediu? Minha é, minha é mãe. Mãe. Ah, ah, é de... é de... ah bateram em mim ah, pra cacete, de... né, velho. Eu tava esperando ela de eu, né? ah, eu tava subindo aqui. Ô, oh, inclusive, casa. chave Nossa, da tua tá moto aí, ó. Deixei cara. lá na moto. Ah, não, o... <risos> Mano, tava voltando aqui pro clube. Ah, um serviço, polícia bateu em mim, meu, tive véi. que voltar lá na mecânica, enchi o tanque, passei um paninho. Caralho, tá em casa, tá em casa. Ficou zero, ficou zero. <risos> falando assim. É, encontrei caso, com a tua esposa lá. Encontrei... Pega aí, pega aí. Pedro Mole aqui, tirado, ah, jogando todos policial, é. pedindo indenização. E Marcas? Ah, não. Falei que é processar <risos> mesmo. Eu botei no portal. É processar mesmo. É processar, falei. Aguarde processo. E Marcas, quer vender um dia, esse vende aí, não? O lugar com o meu amigo Floresvaldo. Floresvaldo não tá comigo, não. Tchau. Floresvaldo, esse aqui, deixa eu ponta pra, pra ele. Eu limpei ali, tava limpando o mijo ali. E ainda Foi querer zoar com a gente? Né? <risos> Como é? Foi querer zoar com a gente? Foi Cara, eu fui o realmente é lindo, já mano. tá ligado, velho? Aí eu, pô... O Geras tá ele com, com problema tá de garganta? Tá poça, né, mano? Pô, meu ouvido tá zumbindo, mano. Geras? Por quê, mano? O que aconteceu? Ah, nem te conto. Conta aí pro patrão Ice. O que que rolou ontem hum. aí? Tá zoado? Eu Deixa abaixo essa história, o seu, deixa abaixo essa história. Não, pra pra mim, Tá não. aí, tá falando pra você contar, conta aí, o caralho. Quê, cara. O cara? Geralmente... Deixa abaixo essa história. Mano, assim, ó. <risos> não, aí, não, ó. não tem retinho, tá? Não, <risos> não tô vendo o dinheiro. É, o pai com a Não, mano, eu vou deixar, velho. Tá ligado? Conta na moral, conta na moral. Eu vou contar, vou contar, mano. O Alceu tava trocando ideia comigo lá, lá no, lá na moita, tá ligado, mano? Sim. Daí eu não sei o que, que ele fez, mano. Pipoca chegou e dele um tiro, não, no tiro. Não, o que que ele dele, fez? Não. não. O que que ele fez? Pô, pipoca tem que. Você quer contar eu, eu tirei. tudo ou você quer contar tudo? Conta. Não, cara. é que eu não lembro direito. Ah, então, mano. Daí você vai ficar. Você vai deixar eu contar ou não vai então deixar conta, eu contar? Então conta, vai, então conta. Eu tô contando aqui já, cara. Daí o seu tava de boa ali, eu não mano não manjo o que ele fez que eu não tava muito olhando pra ele, tá ligado? é o Magrão eu, passo, eu um pai, eu tava todo Mas, pai ali paradão, virar, eu, eu escuto um tiro e todo mundo começa a correr, tá ligado? Aí eu falo, caralho, carai, foi não seu, foi não seu. Daí, mano, já peguei ele, levei pro hospital, Vai tá ligado? Eu tratei. Também. Ele tá com o um aparelho auditivo aí tu agora, Tu não posso tá responder, gente. O eu não posso responder. No... Senão entendo, eles vão ver o passe tá no rádio. Caralho seu, porra. Eu não, porra, eu não, não, porra, não, não porra, posso responder não, porra, o rádio, eu não posso responder o rádio. Porque eu não lembro. Tô ligado. Porra, Mas porra, eu, porra. Eu, eu acordei um antes no hospital, brother. Eu tava do falando lá, alto, Gritando, gritando. Não, o Oz tava lá primeira. cortar Eu vou acabar agora, chat. Ainda bem que ele te salvou, Ainda bem que o estava tava perto, imagina. Não, na real, mano. Eu não foi cheguei que? a tomar tiro, mas o tiro foi em teu o cabelo, você entusido? não viu? Não? Assustou. Ah, tá novo? ligado? Ah, Deixei cara. isso um pouquinho mais claro, tirou a bone aqui pra você. ver. Não foi em você então, Passou porra, do lado cara. Cara. A a Porra de Pedro, vida, cara! O Pedro sou eu, bicho burro! Não se Cara, eu É, Meu Deus! Mas vocês demoram demais! Caralho! Olha lá, porra! É o Pedro aqui, cara, que é o Geraldo, bicho burro. Botei ele de uniforme, cara. Caralho, eu demorei pra perceber. É, porra. Que... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ué, velho. velho. Eu, tava aí, Ué, velho. eu nem sabia aqui, que pô. o Pedro tava ali. Mano, aí, achei estranho sem iria limpar o mijo, velho. É, o Geraldo <risos> que iria <ele risos> limpar o mijo. Mano, eu não entendeu. Cara, <risos> <risos> <risos> agora que eu tenho. Valeu, ó. Não é isso, pô. Olha ah lá, caralho. Vai se fuder, vocês estão brincando demais. Como é que um o Pedro nem tá aí, caralho? É o Pedro aqui, porra. Meu Deus. Caralho, Caralho, custei... Ô oh, Pedro, ninguém percebeu, brother. Mano, eu só vi agora <risos> que vocês falaram, velho. Como é, velho, assim, curra. Ô América, você mano? sabia? Não, eu sa não, cara. <risos> o quê? Por isso que tu foi lá na loja de roupa lá e... Mas... Sim! <risos> é... Tem câmera aqui, não? Tem bosta, tem? Não sei, TikTok, prank? Nada, Nossa. nada, não. Só no mesmo é mesmo. Coisa, coisa agora eu tô tudo assim, tudo o geral tá um ali, um ativo, ali ó. o não, não, não o Geraldo veio certinho, delícia. man. Cruzou olha os bracinhos, veio na passada. Conta que, que pariu, mano. Foi mal, Flores. Foi mal, cara. Foi mal, Flores. Foi, foi ver, mal pra cacete, Flores. Foi mal, Flores. Foi mal, caralho. Tem que apanhar mesmo. Dá um guspão nele lá, Pedro. Não. ensina como é que faz, mano. Por que, caralho? Vai, vai, dá um guspão nele, vai, Pedro. Patrão mandou, patrão mandou. Patrão mandou, obedece. Foi mal, Flores. Meu Deus do só... Isso meu, isso meu. Ai, desviou. Vai abaixar, rapaziada. Vai, cara. vai, Rosa, fala pra ele. Ai, Gerais, parabéns. Você fez um você belíssimo cara, cosplay é, é, de Pedro, viu? O custo me pegou que eu pensando... boca, até sangrei, mano. Fujou, hein? Fujou, hein? Meu Deus, cara. Nem você percebeu? Lança, lança, o joinha, lança o joinho. A chave tá aqui carai, comigo, Tessie. Tenho... É que eu não podia te ah, passar, senão que... você ia ver. Meu Deus, cara. Ô, passei um paninho lá, deixei nos trinks. Tanque tá cheio. Precisava, aliás. Eu tô Também, com... tá isso, tá e o Geral tá, tá com um probleminha de garganta aí. Nossa, cara. mas o pediu o só pra tirar a foto que tá só hein, Geras? Ah, é cara. Cara, cara, eu Você acredita? né? cara tá igual Deus Olha agora vai ter que trocar de roupa, Geraldo. Pelo amor de Deus, então dá meu uísquezado aí. Tem mais alguém do clube aqui? Será que eu consigo enganar alguém? Eu acho que. Não sei, cadê ele? É, Pedro, eu o que é que eu se enganou é perfeito, mano. É verdade. Eu não vi, eu não tô tá tá Cadê o pior. Cadê o Pelota? Você sabe, vai sair. só segurar Espera passar 5 minutos e pega o TCI que ele vai esquecer, Pedro. De Sim, maconha mano. pra cabeça já era, né, cara? Eu tava conversando com o Geraldo aqui, mano, pensando que era tu, mano, na, na, na porra do bagulho, mano. Não, e eu que tava respondendo que eu tava do lado, achei que você ia nem perceber que a voz tava vindo um pouquinho mais de longe. Sim, Sim mano, pelo, pela resposta que você Sim, tava mano. dando, eu tava achando que Vou te que falar, que tava... Floresvaldo, que era bateu tu um, um pouquinho na virou, da fome, mano. Viu, mano, eu virei também, tá ligado? Você tá ligado <risos> você não, um Geraldo, né? geral, foi o paladar da realeza aqui, mano. mano é, vambora. Quem que aquele ali parado ali, ó? Love, tem mano. uma tata frita aqui. Ah, você. ele sabe. Mano, eu tava com... Não, sabe, não, peraí, aí deixa que eu peço pra ele. Não, aqui. ele não sabe não, ele não. sabe. sabe com de vontade, ele foi com a gente na loja. Mano, de comer ele foi um hot dog uhum. lá do Barcas. Ah, todo mundo aqui já viu. Ah, eu falei, <susurra> mano, vamos dropar aqui. Ele gerado, não Não Falei sem enganar o depois é de 5 minutos. tem aquele de branco ali, não já tentei o Matheus. Ah, ele mandou um, um de branca. Não, o não, já falei com ele também, aí ele viu Salve, que o moletom, ele viu? Salve. Eu de... de... de... Tocar molotão, mais. Eu eu de... de... Pô, me é, cara, conta, me conta, me conta, mais, pô. Me conta mais aí que eu quero saber desse... dessa amassada de ontem. Fez passado. Não, aí beleza, né? Pegamos... cara, a gente ali tá no Mirror pô. Park lá, tá ligado, mano? Perto do estacionamento começou. começamos, falei, mano, os caras não, estouramos o pneu, estouramos o pneu. Eu falei, vamos dropar aqui então, mano, já era lá mano, era três não, não. candando correndo pra um lado, um canudos correndo pro outro, tá ligado, mano? E barra, Perdido, né, mano? Pedindo. Ela tá igual o Magrolas? Ela tá igual o Magrolas, ela tá igual o Magrolas. Tentando se achar, mas só tá vamos também. junto, velho. Só, só vamos ficar juntos, velho, que já era. Aí uau, o alceu quase caiu. O outro. Não, mas cara, levei dois e, assim. um. ah, levei cara. dois e machuquei um. Levei dois <risos> e machuquei um. Muda o pensamento, muda o pensamento. Ela perguntou cadê o Pedro? E o ponto 50 também. Foi bancar o herói, né? Porra. Cadê, Caramba, mano? Ué, eu quase Cadê caí, aí? mas faltou bastante pra eu cair ainda. Cadê o Geras? Caramba, quase, é mas que faltou bastante. Que tá acontecendo bastante. Não eu não com que, é, que times, né, cara. Tá então às vezes é, ele né? vai... O que era? Oi. O que era Rox? Hum... Cadê o Pedro? Tá aí, cara. Aí do teu lado, cara. Ué, cara. Aí, do lado da é Cristal. Você, você não tá me tá vendo? vendo? Não. Oh, Ai, cara, por que, que as pessoas não estão me vendo hoje? Não hum... Não sei, não sei, mano. Lojinha? Ué. Oh, o Pior que tá rolando essa fita, <risos> na molecada? Vai tomar no cu, Magrão, vai é ter que ver. Que fita. Dá lá a voz os caras, vai ficar é é o Caquel Nossa. <risos> <risos> que é <sinalista> fora <risos> da máscara é assim. Nossa, pior que é, o Pedro tem essa desvantagem. Né? Agora é, eu que eu vou vou entendi o vou... lojinha do Magrão, que moleque safado. Eu não entendi, eu não entendi. É porque eu falei que ninguém tava me vendo hoje. Hum... É, banquinho? Imagina não, ficar não, parado não, na porta. Olha o capoeira dos lãs. E aí, capoeira. Do Zanger, capoeira. Ah, <risos> é, é, é. Ah, e aí, cachorro? Carai, Fala, é. Capoeira. <risos> Gostaram de mim? Que Salve, capoeira, aqui é o Geras. Geras. Tudo lá, aqui, Cadê? Deu fúria? fúria? classificamos Ah não, mas já tinha classificado pro Major mais cedo, né? Vamos. Ah, ontem. Ó o seu. 4x0 tava já. Ó o seu. Quem que... Foi o tu seu? que subiu ele pra rádio normal, Foi. Ou meu ou demais. Teu? Demais. foi. Não, não, foi você. Não, não fui eu não como que o Geraldo fala? Ah, cara. Ah, bom, entendi. É, ele fala igual o carioca. Opa, não gostei da brincadeira. Nossa, salve, aqui é o Geras. Nossa, que carioca, hein? Peraí, peraí, peraí, cadê o Geraldo? Carioca, caralho. Não fala com Sabe, Pedro. Salve, salve, pingola, primo. Como é que tamo lá, primo? Ô, primo, você nem esquenta o cu com rola fina, hein, caralho. Fica suave. Não, pode deixar, pode deixar que você já deixei de fazer faz tempo. Putz! Ué, deixa ele perdão a loja de TV. Oh, pois ele esquenta mais do que a rola fina. Ozzy. Oi, Vai só assim, os é só ele deixar o Tino que ele tá com o carro lá e aí eu já tô colando de mim. Fechou. Meu Deus, essa sua de carioca tá. Sem ser. Salve, aqui é o Geras. Não, o Carioca fala assim. É Geras. E o oh, Pedro. É o Geras. Gê, pepino, pastor, Salve, rapaziada. o Geras. Olha, rapaz. Salve, Salve molecada. Tava tomando um chá. Opa, Pedro. Salve, rapaziada. Eu sou o Geras. Caralho. Opa, qual é, Pedro? Salve, Geras. Hum, o padre falou que o meu carro tá sendo rebocado lá no seguro, rapaz. Geras. Ah, não, é não é nada. Nada. deixa lá, deixa Caralho. lá. Tá no seguro. É, é o, o padre. padre. É o padre? É o padre. Como padre. assim, o padre? <risos> Ô primo, tem cigarro aí? Hum, vou ficar devendo, viu? Porra. eu vou lá comprar pra ele, mano, o cara tá querendo cigarro. Perdão, viu, chefe, chefinho, vamo lá. Ô, eu tenho aqui, mano, <risos> mas o que que ele vai comprar? Vai com ele, Gera, vai ele com ele, ele Gera. Vai lá, Gera, vai lá, Gera. Você tem, você tem? Eu tenho. Peraí que eu vou cocer, só responder o zap aquele giro. Vai entregar pro pega do bagrão aí e leva lá pra ele, ô primo. É, porra, tá achando que oh. eu vou lá na mão dele, caralho? Puxa, o magrão, carai... o Ô primo, tá moscando. Tá aqui, tá aqui. Ô, pega aí. Que isso, hein? Tá vendendo droga, o Magrão? Ô primo, tá de carro? Aí, primo, ele só fuma o boro vermelho, em cuzão. Porra, oh. primo. Aqui ó, pedrão. Ih, quer que eu um um acendo pra você também? Coloca na boca que eu acendo. Faz favor. Ai, mano, já dou um abraço nele <risos> aí, mano. Já quero ver que o Dá Um abraço, abraço no aí, patrão aí. Abraço aí, Não, gostei que eu dou, peraí. Até dois. Beijando o Cangote abraçar, também não. fica ruim? Não, pode fica à vontade. Cara. Que... Só falta aí, tá beijando eu, é... eu, né, ô bicho bu, que eu tô oh, aqui, ô desgraça. Que... <risos> ah lá, ah lá, vai oh, é um trouxa. É muito... Ah lá, tá beijando ah, não, o Geraldo, não, cara. Devolve, devolve, devolve, devolve o beijo. Não, não, não devolve o beijo, devolve. Devolve, devolve é, o é, beijo. É. na moral, mas nessa aí cantou pra caralho, ele cara. igual o como é que Pode. Salve, primão, garagem. Tá bom, filho? Que isso? É, hoje eu tô. Esse aqui Calma é o Geraldo, caralho. Salve, Geraldo, como é que tamo no Ticaracatinha? Salve. <risos> é isso? <risos> <Ai>. <risos> o primo, você brinca demais, mano. Nossa, você vai... Geraldo... Fazer mais que mais que só nós cair, vai, nós vai, nós vai. Nós vai porque é nós é vai. É Cadê eu tô dormindo, tá ali, Vambora. Vambora? Vambora, Explore. Vambora. Vambora. Nós né, vai... Fugas. É. Não, Se eu não der uma fuga de saias hoje eu não dou, não. Eu juro por Deus. Tem mais uma vaga, não? Boa sorte aí. Ah, vamos no porta malas se foda. Valeu, turma. Tá com. Vocês estão em quatro? Vocês estão em quatro? Vai. Quem que vai? Eu vou, eu vou...